Olá, sejam bem-vindos ao canal aberto. Meu nome é Paulo Silveira, sou professor, engenheiro de formação. Estou aqui para compartilhar com vocês como gravar uma apresentação no OBS Studio. Iremos também apresentar alguns requisitos muito importantes para a sua apresentação, bem como um roteiro e dicas para que você possa desfrutar o máximo possível de suas videoaulas. Muito bem, sem mais delongas, vamos à nossa apresentação. Primeiramente, é importante que nós tenhamos em mente que existem alguns pré-requisitos muito importantes ou requisitos muito importantes antes de nós começarmos a mexer com o OBS. Bom, primeiramente, solicitamos a todos, se ainda não o fizeram, que baixem um software do link a qual estamos apresentando aqui. Além desta plataforma, também é importante, já veremos na sequência da apresentação, que vocês baixem um software para edição de vídeo, como esse que eu apresento a vocês. Oriento que vocês abaixem, então, o HitFilm Express, é uma plataforma livre. Além disso, nós temos algumas ferramentas muito importantes que vão ser utilizadas na apresentação do vídeo e na elaboração é, da sua apresentação. Deste modo, apresentamos a vocês uma suíte para gravação e transmissão online, que seria o OBS, como também um programa de edição de vídeo, como o HitFilm Express. Vocês irão perceber mais à frente, na medida que forem produzindo os seus vídeos, que talvez se faça necessário aplicativos de áudio para edição, para melhorar a qualidade na produção dos seus vídeos. Outra percepção que vocês terão na sequência quando estiverem produzindo seus vídeos é que há necessidade de vocês terem uma biblioteca de áudio e vídeo e imagem, pois isso irá melhorar a qualidade da sua produção. Agora, não menos importante observar para o fato que existe aqui a plataforma para apresentação de slides. Eu sei que muitos de vocês possivelmente devem utilizar o PowerPoint. Se você acha que você é, domina 100% o PowerPoint, cuidado! Existem vídeo no YouTube bem como o curso, que vão lhe demonstrar realmente que nós necessitamos de uma preparação para a apresentação e elaboração das nossas aulas, dos nossos slides, das nossas apresentações. Muito importante observar o domínio de uma plataforma para apresentação de slides. Dando sequência agora aos requisitos mais equipamentos, falando de hardware um pouco, é importantíssimo que você preste muita atenção nos equipamentos que você está utilizando para a produção dos seus vídeos, bem como que você se utilize e se capacite quanto às técnicas de apresentação, prestando especial atenção à iluminação, som e imagem. Por fim, se não tem uma conta no YouTube, então está na hora de inaugurá-la. Pois os vídeos que você elaborar, as videoaulas que você você for criando, certamente deverão estar numa plataforma de streamer como o YouTube, uma plataforma amplamente utilizada e uma das principais hoje no mundo. Para atender esses requisitos, é muito importante que você preste bastante atenção no microfone. Eu oriento, sugiro. Um microfone de lapela. Aqui eu estou usando é o um microfone com saída P10. Nesse caso, eu estou utilizando uma pequena mesa com entrada USB para que o microfone seja é, devidamente configurado no meu computador. Mas você pode tranquilamente achar no mercado um microfone de lapela para celular com saída P2, portanto, ou para o computador com a saída USB. Uma webcam ou câmera do celular. Veja que eu não coloquei aqui a câmera integrada do notebook, ainda que eu esteja gravando com ela, eu estou trabalhando com outras duas câmeras para que eu possa fazer tomadas diferentes ao longo do meu vídeo, para que eu possa alternar as tomadas de câmera ao longo da produção do meu vídeo, como eu estou utilizando uma filmadora para a câmera principal para filmar o set de gravação. Outro elemento fundamental que você, possivelmente, se não tem agora, daqui a pouco você vai se preocupar em ter, é um Chroma Key para melhorar os efeitos de fundo, como essa tela atrás que aparece ao fundo, foi feito exatamente com o efeito Chroma Key. Futuramente eu postarei um vídeo para compartilhar com vocês como eu fiz a montagem caseira mesmo de uma tela Chroma Key para aproveitar todos os efeitos. Eu irei postar passo a passo todos os componentes que eu utilizei aqui, Iluminação. importantíssimo que a gente comece a dominar técnicas de iluminação. Entenda por que que há necessidade de uma iluminação principal, secundária ou de preenchimento, a construção de uma softbox, ter uma iluminação com elemento difusor ou uma luminária difusora, etc. Roteiro. Prestem muita atenção aqui. Importantíssimo a gente definir qual é o objetivo na produção do vídeo. Qual é o objetivo da minha videoaula, importantíssimo para o planejamento é termos um roteiro em mãos com objetivos bem estabelecidos, público-alvo e meu conteúdo, independente da metodologia que você professor vai utilizar, seja ela baseada em habilidades, competências, depois você vai verificar também que há necessidade de você organizar uma estrutura de pastas aí no seu computador, afinal serão é, gerados vários arquivos vários elementos você vai trazer para a produção do seu vídeo e esses elementos naturalmente eles devem estar associados a um determinado projeto, ao projeto de construção e elaboração do seu vídeo. Então o planejamento, a confecção da apresentação deve seguir um rigoroso projeto de design. Então vejam que eu não estou falando aqui de qualquer apresentação, não se trata daquela apresentação feita em PowerPoint que muitas vezes você utilizou em sua sala de aula. Só depois nós iremos realmente nos ater à atenção e o domínio na configuração do OBS com relação ao seu perfil, com relação à montagem das cenas, fontes e todos os processos oriundos da edição. E por fim, aí sim, a configuração da plataforma do YouTube, que deve ser de domínio de cada um de vocês. A configuração do YouTube, tanto nos quesitos de como fazer o upload, toda a parametrização, e até mesmo a divulgação do nosso vídeo. Agora algumas dicas, a primeira delas, faça vídeos de curtíssima duração. Eu oriento que você faça vídeos de 5, 7 a 10 minutos, 15 no máximo, até porque esses vídeos após a sua edição, caso eles fiquem com um tamanho muito grande, certamente isso vai dificultar que muitas pessoas assistam o seu vídeo, inclusive até o final. Com vídeos mais curtos, nós vamos aumentar a probabilidade de que as pessoas realmente entrem e assistam seus vídeos no YouTube. Sem contar que um vídeo curto, facilmente, ele é visto através de uma plataforma de mensagens como o WhatsApp. Faça apresentações profissionais. Tenha um equilíbrio entre texto e imagem. Por isso que eu insisto em dizer, aquelas apresentações que você utilizava, que você estava acostumado a fazer com muitos textos, um carregamento textual muito grande nas aulas presenciais, agora elas devem ser recheadas de muitos elementos visuais, além de movimento e a utilização de cores. Naturalmente, você deve estar se perguntando, Técnicas de cinema, quer dizer que eu vou ter que estudar cinema agora? Certamente você vai ter que conhecer um pouquinho mais de som, iluminação e imagem. Por isso, eu peço para que você tome muito cuidado agora com a criatividade e a criação. Abuse da sua criatividade. Crie. Crie em cima de um design e marketing muito bem estabelecido. Veja vídeos, faça cursos ou mesmo acessando vídeos no YouTube. Existem materiais fartos na internet e, muito, e de muita boa qualidade. Cuidado ainda com direitos autorais de imagens nas suas trilhas, legende todo o vídeo que você subir para o YouTube e cuide da sua licença, licencie seus vídeos, tenha essa preocupação também. Após essas dicas, vamos diretamente para a plataforma do OBS. Vamos estudar cada uma dessas cenas que eu preparei para esse minicurso. Além da confecção e elaboração de cada uma dessas cenas, nós temos também os seus elementos, iremos estudá-los detalhadamente. Temos ainda a possibilidade de algumas configurações no mixer de áudio, como se fosse uma mesa de som disponível no OBS. Podemos configurar as transições e o tempo de sua duração. Temos algumas funcionalidades muito importantes como iniciar a gravação, a transmissão, operarmos no modo estúdio, sair da plataforma e obviamente a mais importante que é a configuração da mesma. Aqui em cima nós vamos verificar todos os itens relacionados ao arquivo, aos elementos de editar, no painel mostrar, através dos recursos de interface do OBS, perfil e suas configurações, coleção de cenas, do mesmo modo os elementos das suas ferramentas e ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aqui no canal, se inscreva, para que quando eu postar o um próximo vídeo você seja avisado. Obrigado e até a próxima. Estamos aqui para compartilhar com vocês como gravar uma apresentação utilizando o verso. Iremos falar primeiramente a respeito dos requisitos... Pode parar. Se faz nesse... É, melhorar a plataforma... Não, vamos continuar. A construção de uma softbox ou mesmo de forma contui, conteudista. Ok. Após essas dicas, agora como é difícil...